Meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, quero aqui falar em nome do Ministério das Comunicações e dizer que estamos olhando com muita atenção toda essa movimentação, toda essa celeuma que foi criada em relação a se extinguir a, a franquia ilimitada no acesso à internet em banda larga fixa. A internet que a gente usa na casa da gente, falando de forma muito prática. Nós estamos olhando e determinando, primeiro, que a Anatel, ela faz tome providências e ela já tomou, emitiu uma cautelar onde suspende durante 90 dias qualquer tipo de ação das operadoras no sentido de restringir a, a, o acesso à internet de forma ilimitada. Da mesma maneira, nós queremos que as operadoras possam, até o final deste mês, fazer um compromisso público tomando alguns pontos. Lógico que todos esses pontos são de respeito ao usuário, respeito ao usuário e é a determinação do Ministério das Comunicações. Então o que nós queremos, primeiro, fazer com que os contratos vigentes, eles não possam ser alterados, ou seja, quem tem franquia ilimitada vai continuar tendo franquia ilimitada. Segundo, que possibilite a coexistência de franquias ilimitadas com franquias limitadas, ou seja, as operadoras terão que oferecer planos nas duas modalidades, aquelas que já o fazem terão que continuar da mesma maneira, enfim. Não queremos, de forma alguma, que qualquer tipo de ação leve o Brasil a um retrocesso no acesso à internet. Se o Brasil quer possibilitar que a universalização da banda larga, a universalização do acesso à internet, não podemos admitir de forma alguma que, em nome de interesses meramente comerciais, que a gente venha a o direito de quem já adquiriu e de quem quer ter na internet esse grande instrumento de acesso ao conhecimento, ao lazer, à comunicação, enfim. Direito ao acesso da internet é algo que o Ministério das Comunicações não vai abrir mão de defender em todas as instâncias, em todos os momentos.